Olá, que é o Conrado Adolfo em mais um podcast aqui da We Believe para crescimento empresarial. Eu sou o fundador da We Believe. Oi, eu sou o Gustavo Prazolo, sou o head de projetos lá da We Believe. Oi, eu sou André Kern, sou cap designer da Calyp moda praia. eu sou Rafael Kern, sou também diretor da Calyp moda praia. É, você falou que você é o que cap? Cap e designer. E o que é cap? É a... Nossa, Capitã. A capitã. Tá <risos> bom. Cap é a Capitã. Legal. E é, só para todo mundo entender, é a Andrea Kern e o Rafael Kern. É. Ou seja, vocês são uma família. Isso. A família Kern que toca a cauípe Moda Praia, que é uma empresa de... Fortaleza, De Fortaleza, mas é uma empresa de maiores e biquínis. De moda praia, justamente. De moda praia, maiores e biquínis, tá? É porque, assim, para mulheres, moda praia é muito claro. Para homens, moda praia é o quê? Exatamente, maiores e biquínis. Né? Só que a gente faz a moda praia e além da praia, né? Então, a gente dá essa englobada. Então, tem que ser mais específico até para os homens, pelo visto. Entendi, não, assim... Gente, é, eu, eu, eu, eu me tomo como a maioria dos homens, porque quando eu compro shampoo, eu compro shampoo de litro. Uhum. Eu não compro shampoo de marca, entendeu? Sim. Eu vejo qual é o maior frasco possível de onde eu tô que e bom, aí eu é pego. Verdade. Qual é a marca? Eu não tenho a mínima ideia. É um shampoo, ponto. Acabou. Então, tem que explicar, né? Tem que explicar. Isso, o valor dele é a praticidade aí, viu? É, praticidade sim. e eu... Gente, eu era tão ogro um tempo atrás, mas então eu... eu lavava o meu cabelo com o mesmo sabonete que eu lavava o meu corpo. Então, não era sabão de coco, mas já tinha evoluído um nível empático, já. É, é e, e, e o grice, eu chamo de é. o grice mesmo, assim. <risos> nível de o grice. Então, ok. Nesse podcast a gente vai falar... Hum. A gente tem uma empresa que é uma indústria Uma empresa de produtos A gente vai falar sobre A gente vai falar para o público de produtos também é, Não só Indústria da moda, tem muita gente de moda Que escuta a gente, mas também Empresas que vendem produtos E se for indústria também A gente vai falar um pouco de indústria Essa relação de, da, do, da indústria E do lojista para vender para o cliente Faz campanha para o cliente, mas não vende direto Então tem um monte de coisas ali tá? Então a gente vai falar de moda, vai falar de indústria a gente vai falar de produtos. É, para começar, vamos contar um pouquinho de como é que nasceu a empresa e sempre a gente vai, eu vou interromper um pouquinho para tirar algumas lições da história de vocês para é, formalizar o conhecimento. Lá, e daí para quem tá escutando a gente Então, como é que nasceu? Como é que nasceu a e... Kauip? Eita, tem um tempo pra cá, cap Passar para cá, porque <risos> é pelo Passar para ela É, porque eu iniciei e depois que a gente casou Ele veio e comprou o sonho juntos e Você eu, iniciou há quanto é tempo antes? Eu iniciei, eu acho que uns 5 anos antes da gente Você é, entrar, iniciou né? iniciou em 2000, né? Eu iniciei <risos> em 2000, você entrou depois que a gente casou Exato. Tá é. bom Então você iniciou em 2000, vocês já se conheciam já? A gente se conheceu na faculdade, né? Na formatura, no último ano de faculdade a gente se conheceu. E a Cauípe ela iniciou quando a gente estava iniciando o um namoro também. Então, é uma coisa em paralelo à construção da coisa, né? Entendi. Então, que no nosso casamento tocou aquela música. que ele tá de olho na boutique dela, sabe? Boa! <risos> eu tinha uma boutique, daí oh, eu eu já... que ia dar o um golpe nela. Não, <risos> só que aí quem deu fui eu, viu? Porque, <risos> Porque enfim, eu trouxe, ele veio junto comigo, né? A Fortaleza, ela tem um litoral... Extenso. Fortaleza não, o Ceará tem um litoral extenso. Eu cresci vivenciando isso Na, nas férias. É, é algo que é... Não, não apenas que é hábito, é, é, fa, é estilo é. de vida. É é é a estilo, praia, né? A praia é um estilo de vida. Né? Então, a gente vive esse estilo de vida. O Rafael, velejador de windsurf também, veio do Rio Grande do Sul, foi para Fortaleza. Ah, você é do Rio Grande do Sul. É. é. Fui para tá. passar três meses e acabei ficando... É, Rio Grande do a Sul, vida. frio, Fortaleza, sol, sol acho que eu vou ficar no sol. Por, aí, né? foi por, por aí. aí, por aí, foi exatamente isso. Se apaixonou pela praia e pela cearense, Ideia né, e aí aquilo já era muito latente dentro de mim. Eu fiz, a gente terminou faculdade de administração. Então, vocês dois fizeram a administração. Sim, nós dois fizemos a administração. Aí a gente se formou e eu terminei a administração. Só uma pergunta, o quanto que a faculdade de administração... Contou para o sucesso do negócio de vocês? Qual o percentual? Porque isso é uma pergunta que muita gente uhum. me faz. Eu faço faculdade de administração, eu falei, cara, eu não fiz faculdade de administração, não consigo responder isso. Mas a vida empreendedora é um pouco diferente. Então vocês fizeram, nós vocês conseguem fizemos. responder melhor isso? Isso, nós fizemos a administração. Para mim, é, como eu sempre tive esse olhar estético, olhar para o design muito forte, eu lá dentro eu não conseguia assimilar isso. Eu queria ir para o marketing e acabei indo para banco. Tá, mas a faculdade, a faculdade de administração, si, ela, ela contribuiu quanto, né? Para o negócio. Contribui pouco, né? Para o negócio. Para o negócio em si. Porque tá. a experiência do dia a dia é. A não prepara, né? Não prepara. Tá. Né? A questão de gestão de pessoas, de, de relacionamento. Ela te dá uma coisa muito ampla, né? Não. Tão... ela Acho que a faculdade, e corrismo se eu estiver errado, ela prepara muito mais você para ser. Um gerente, é um, funcionário. um funcionário de liderança ali, que tem uma equipezinha embaixo de você, exatamente. do que ser um dono de um negócio, que tem que cuidar de tudo, de administrativo, mas também tem financeiro, mas também tem marketing, tem vendas, tem a produção. Fala um pouco de produção, administração, financeiro, mas quando você vai para dentro. Ele dá com risco, é principalmente. O acho, jogo é né? outro, o jogo é outro, né? Ele dá com risco é. de ter um negócio que está todo em você é. e a questão de se frustrar muitas vezes por ver aquela teoria ali e você não consegue aplicar porque você é você com você mesmo né então é como que você vai aplicar toda aquela coisa linda e tal e se tu tá como... lá no jogo no meio é do... da selva matando leão caçando chutando buscando gol e, e, e como que vai fazer tudo, tudo aqui? Lógico que é uma base. Para mim foi um incentivo para criar a empresa. Para mim foi esse. Foi um incentivo. Foi um incentivo tá. para criar a empresa. Eu entendo que o empreendedor, ele tem essa iniciativa, essa coragem, esse, esse pontapé inicial, essa ousadia muito natural. E eu senti isso muito em mim. Eu não quero nem saber. Eu terminei a faculdade e eu vou fazer agora. vou montar uma... Uma moda praia, porque é o que eu gosto E eu vou fazer Você já e... saiu de lá montando um negócio já? Sim, eu nunca entrei em outra confecção Nunca tinha entrado em outra coisa Eu simplesmente não gostava de onde eu estava E disse, ou oh, eu saio agora enquanto eu sou solteira Enquanto eu ainda moro na casa dos meus pais Enquanto eu tenho um suporte Eu com dois mil reais de rescisão do banco eu chutei o pau da barraca e eu estava numa, numa carreira que poderia... Ah, você poderinha... da faculdade foi para o banco, pegou a rescisão e montou o negócio, tá? Isso, mas o banco eu estava enquanto eu estava na faculdade, né? Entendi, entendi, tá. Enquanto eu estava na faculdade, eu estava no banco e aí eu peguei a rescisão do banco, eram dois mil reais na época, eu lembro que o seguro-desemprego eram trezentos reais que eu pegava. Eu ia, pegar os dois mil reais eu comprei as máquinas e coloquei no quintal da casa da minha avó. E os 300 reais de rescisão eu pagava a costureira. Então, eu ia para o banco para pegar os 300 reais de rescisão, não, do seguro-desemprego. Eu pegava os 300 reais de seguro-desemprego e eu pagava a, costu a costureira. Já e tinha uma. É. E as duas máquinas e o quintal da casa da minha avó. Assim começou. Né? Então eu comecei limpando o ponto de linha, virando o rolo T, sofrendo pra caramba. O Rafael ia me buscar, ele estava todo bonitão, porque ele trabalhava na área financeira também. E eu chegar lá, eu estava descabelada, chorando. Amor, o que, é que está acontecendo? O que, é que eu fiz da minha <risos> o mundo vida? Caiu, o mundo caiu, mundo <risos> caiu. O mundo caiu, a costura era isso, deu defeito daquilo. Então assim, é NBOs, muitos... B.O.s acontecendo de forma assim. Só que acontecia, eu não me deixava, não, não me deixava, não, não me dava por vencida, né? Eu tinha uma calça jeans, uma, uma, uma, uma calça jeans, uma roupa melhorzinha e a nossa, eu tinha uma loja perto do Sebrae e da FIEC, pode falar Sebrae FIEC? Sim, lógico, <risos> Eu tinha uma loja de perto da Sebrae e eu vivia lá nas rodadas de negócio, quem me via lá, não me via no fundo do quintal da minha avó, tá? Lógico. De salto, cabelo amarradinho, porque eu não tinha dinheiro para escova, então eu tinha que amarrar o cabelo lá em cima. E ia para as rodadas de negócio falando inglês, o que fosse. E aí, eu conheci um cliente de Portugal. E aí, negociando com ele, porque, enfim, né? quem me via, não sabia. Quer dizer, você tinha uma confecção, Isso. não era nenhuma fábrica ainda, né? Era uma, era, conf... uma era uma confecção uma pequena pequeno né? com uma máquina, uma costureira E você, o que você queria é conseguir clientes Para você conseguir vender as suas peças Você já desenhava as peças desenhava, já era... desenhava, desenvolvia, comprava, ia no centro, comprava tecido E já era moda praia, já? Já era moda praia, sempre foi tá. é isso na instituição de 2000, né? 2002 foi mais ali, ou menos né? por essa época Foi justamente na época que eu acho que o euro Deu aquela mudada, né? Tá. Europeus, daí a quantidade de europeus vieram muito forte pra cá. E Fortaleza é um pra Fortaleza, canal pra exportação. É. Então, porque veio Fortaleza muita gente pra cá. Tem uma, é. tem uma associação. É, uma associação portuguesa, eu acho. De comércio português em Fortaleza, tem. no Ceará. Exato. Eu mesmo que eu dei uma palestra lá. Porque eu acho que é o lugar mais próximo de Isso. Portugal, né? a exportação é fácil. E aí vinha muitos portugueses, vinham muitos gringos, a gente vendeu pra francês. Eu comecei assim. E aí tal dia eu tava no meio da rua assim. Então, peraí. Então você. Você tinha a confecção, você já fazia os modelos, cortava e aí você ia nesses encontros Isso. dos empresários que, europeus também para você já exportar. Isso, porque eu era desse jeito. Era era só desse. Uma, tinha as rodadas de negócio. então As, as rodadas de, né, de negócio, sim. ela começou a apresentar os produtos na rodada de negócio. E do dia tá. da noite o cara chegou pra ela e disse: Ó, oh, eu tenho um pedido de 20 mil peças. Uma você coisa. faz? Eu no meio da rua com a minha costureira olhando pro faço. lado. Faço, não sei na como, rosa, mas eu faço. Ah, eu, eu Era você e mais uma é, costureira é pra entregar 20 ela. mil peças. E quanto tempo? Três é... meses, quatro meses, acho que eram uns quatro meses, né? Foi, eu olhei para um lado, olhei pro outro e eu tava assim, literalmente, assim, na calçada, assim, no meio da rua, já com a mão na cabeça, <risos> quando eu recebi essa ligação. Eu disse: Faço. Mas só mandou os euros na frente, tá, amigo? Aí ele mandou os euros, né? E aí eu montei a empresa em cima do que ele montou. Gente, pois agora vamos montar a estrutura. Vamos botar máquina, vamos botar costureira. Eu não sei como fazer, mas vou arranjar. Eu ainda quis fazer um negócio diferenciado e bordava a mão, no interior lá do Ceará, com as senhorinhas que bordavam a mão. Eu andava com um carro lotado de biquíni para lá e para cá, para bordar esse negócio à mão, para mandar. naquela época era é importante esse negócio do bordado manual. era, né? tinha essa questão do handmade muito forte. É, mas tem um, tem um ponto aí que é, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu eu não faria como você fez, que é já criar uma estrutura de custo fixo gigante por causa de um pedido. Porque se não viesse o segundo pedido, Sim. a estrutura... Mas aí foi que a justamente história justamente isso que aconteceu. Entendi. A história vai contar, que eu vou te contar depois o que aconteceu. depois Entendi. Depois. Não, você gente... não faria isso porque você estaria certo. Você estaria, <risos> certo. Você estaria certo. Eu Daí o que aconteceu? Vou não, mas assim, um pouco. De, alguma, de alguma forma, eu montei a estrutura, porque a minha intenção nunca foi trabalhar para outras pessoas, assim, para botar a marca. A minha intenção sempre foi fazer o que eu faço hoje, que é, é, que a é, marca é uma própria. marca própria, que a gente... É, que, que fizesse uma peça com estilo, com o nosso DNA, era para isso que eu queria. Mas eu precisava também ganhar corpo primeiro. Eu precisava ter uma ah, eu precisava estrutura, saber. Mas fazer... precisava ganhar corpo e precisava ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro tá? para Só montar. que às vezes a gente imagina que ganhar dinheiro é trabalhar feito uma loucura dessas aqui. é muito pelo contrário. Tu não ganha dinheiro, tu perde. Porque tu vai começar a produzir, produzir, produzir. E a questão de produção: do dia para noite tu tem uma confecção, tu pegar um pedido grande tu duplica. E teu custo fixo duplica, né? então foi mais ou menos isso que a nossa história começou com pedidos grandes né, então você inchou daí eu acho que a empresa pegou um pedidos grandes de, depois a gente passou acho que três anos exportando, né, a gente exportava forte, que eu cheguei anos, a ficar no só que daí que aconteceu, eu exportava o primeiro semestre e no segundo semestre eu não tinha marca que ainda foi no, no Brasil, então eu tinha que arranjar outros grupos maiores, que daí a gente teve a besteira de entrar umas questões de magazine, né isso lá em 2006, volume 2007, gigante, margem gigantes, nula. Horrível. Só que seguinte, nós muito novos, audaciosos, é, engenhos engenhos, e arrogantes, arrogantes, né? arrogantes, Vamos falar arrogante de... arrogantes mesmo, <risos> arrogante, orgulhosos de não procurar entender, né? Então é, é esse foi uma dor muito grande para nós naquela época, porque arrojado, não, eu vou, eu faço, eu faço. Mais que a gente alguém venha fale para você que não, não faça, mas tu não, eu sou arrojado, eu vou fazer até pra Daí aconteceu justamente, passou alguns problemas, foi o fato de você crescer muito uma empresa para sustentar um custo fixo alto com lucro baixo. Né? E eu acho que aí foi onde veio a grande importância que a gente vê de visão, missão e valores. Porque é, é, antes eu achava que isso era algo da administração teórica que não tinha uma aplicação prática para isso. Mas quando você tem clareza para onde você quer ir, clareza de, do que você é e clareza daquilo que você não abre mão, você consegue dizer não para as coisas, né? Você consegue dizer não para as coisas e focar e fazer um plano para que aquele plano realize para o que você quer. Tá, tem um ponto aí que você falou importante. Aquilo que na faculdade de administração parecia muito teórico, depois eu fui entender por quê. Ou seja, o, a faculdade, ela, de administração, ela sim, ela é importante, mas ela é importante para uma pessoa que já está preparada para absorver aquele conteúdo. Porque quando você está... No, você está estudando aquilo Você não conecta aquilo com a realidade uhum. E aí, cara, não serve para nada Inclusive, nos primeiros anos do negócio Também não serve para nada Porque você está ali tentando sobreviver Depois você entende Ah, cara, IRH é isso Ah, missão e visão e valores é para isso Pô, criação de cultura da empresa Só que aí já passou tanto tempo da, da faculdade Que você já não conecta mais com o que você aprendeu na faculdade Você tem que reaprender aquilo de novo uhum. em outro lugar, né? Exatamente a gente começou a entender a importância de ter isso, né? A importância de ter isso. Então, chegou um momento que a gente quebrou. Eu acho que a gente quebrou, né, amor? Quebramos. É que <risos> vocês ignoraram acho esse gente, fato a gente, e continuaram a gente quebrou, trabalhando. Né? A gente, não, a gente quebrou, mas vamos trabalhar. Mas a gente não tinha é, opção é, Isso aí. Um, um, isso foi opção. quando? Que ano? Foi 2009. E... Não, 2009, 2008. Então, peraí, vocês abriram em 2000, 2002. 2000. E aí vocês já começaram exportando. Nessa época, o faturamento estava em quanto? Aí, quando vocês começaram a exportar gente, forte? Era, era, muito, era muitos euros, 200 mil euros por aí, sei lá quanto que era, não me lembro. Não, mas o problema foi maior, foi alguns, alguns magazines daqui, de peças de 50 mil Tá peças, bom, entendi. Daqui, daí... A exportação estava funcionando. funcionando. O problema, o problema, é que o o problema funcionava só magazin... seis meses. É. Os outros seis meses, então, vocês... chegou aí para Portugal, ele recebeu a gente. Fez... A gente nós temos duas exposições na França, né em Lyon. Com tá a marca, tudo. Mas a grande questão foi justamente essa... Tem inchado. Que... Tem puxa, inchado e falta de visão e dizer não, Conrado. A gente tem que aprender a dizer não. Tá? O empresário, às vezes, é muito... É, pegar Pegador, né? acho que a questão de mentalidade, como você vem, vem batendo muito, acho, no teu, no, na tua jornada, no outro lado, a questão da mentalidade, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, que o empresário tem que ter uma mentalidade muito forte, saber o que ele quer. Tem que ter força e equilíbrio. É, força equilíbrio, e equilíbrio. Escutar pessoas boas, ter, ter, ter bons conselheiros, bons mentores, uhum. né? Para não ir para lugares que você não queira. Porque senão você vai... Um subir campo, a mão errada, né? Subir a montanha uhum. errada. E a gente acabou indo, então... É, foi doloroso e hoje a gente vê isso. Hoje, com uma. Que é, a gente consegue passar pelo entender bem o que aconteceu e saber. porque não tinha uma visão clara de onde é que eu queria. É, se tivesse uma visão clara, que pessoas boas, eu tava, a gente estava em outro caminho. É, com é. visão clara, você consegue falar não. Porque você fala, tá, eu quero ir para lá. Você tá me oferecendo um negócio que vai para o outro lado. Eu vou falar não, porque eu quero ir para aquele lugar uhum. lá. E vocês, então, 2002, 2002 abriram. É, nesses, nessas rodadas de negócios vocês já co começaram a conhecer empresários europeus, começaram a vender para lá, começaram a escalar só que isso funcionava seis meses no primeiro semestre não funcionava, no segundo semestre funcionava, então vocês tinham que diluir o dinheiro pelo ano inteiro. É, daí fazia outros negócios, né? Tá. tá. E aí, um desses negócios, vocês encontraram os magazines, foi isso? mas é, que, é a questão que a gente volta a falar. Como você não tem uma visão muito clara, a gente começava a produzir, fazia mão da praia, fazia roupa, fazia. Ah, tá. Vocês começavam a fazer mais e coisas também. ficava muito né? produto. Tá. Tá. E daí, quando você não é especialista. Você não é bom em nada. Que o erro ali também... Eu acho que ele se veste de oportunidade, né, Conrado? Uhum. Ele, se você tá com é uma aí. estrutura de costura, de costureira... Aí... Tá. Só que aí você tem um foco moda praia. E se vocês começam a ir para uma, uma linha de roupa... Essas coisas, você acaba se perdendo. Sim, tá? sim. É, e você cai na curva de aprendizado... De uma, um outro tipo de roupa que custa, e daí você começa a comer o lucro num negócio que também não está gerando tanto dinheiro assim. O desperdício é grande, né? O desperdício, o desperdício grande. E costureira é você incha controle, muito, você também. incha muito, né? Incha muito com muitas pessoas. Daí, em 2010, a gente chegou e Bom, ficamos. Chega, né? Chega, vamos botar a mãozinha eu e ela aqui na mão, tá eu e tu, tu mais eu, que nem diz necessário. <risos> Vocês estavam né? faturando quanto nessa época? Tinha pedido de um milhão, não tinha? Tinha, faltava. Mas no ano, ano faltava quanto Faltava uns três. Três, quatro milhões. Três, três milhões de reais, com né? Com lucro, lucro baixíssimo, né? Tá bom. Empatava okay. capital de giro demais, porque era um, um tempo de produção muito grande para produzir muitas peças. Aí, tipo, se eu passava três, quatro vezes produzindo para depois entregar e depois receber com três, daqui a pouco a gente estava recebendo um negócio com seis, sete meses, que hum, a gente capital... tinha começado a, a, a, a colocar o dinheiro. Enfim, a gente ficou... Né? Bem, bem mal. E a gente. Isso impactou no relacionamento. Isso, isso que eu ia perguntar. Como estava tá o relacionamento impactou... de vocês nessa época? Isso impactou no relacionamento. A gente não sabe onde que impactava mais. Se era o relacionamento que impactava na empresa ou era a empresa que impactava. E aí a gente acabou dizendo que a gente se uniu pela. Eu... No Ceará a gente chama liseira, né? Aqui é a falta de dinheiro. A pessoa lisa é a pessoa sim, que não tem grana. Sim. E aí a gente, poxa, a gente, é... né? a gente não se separou, né? Porque não. De quem? Vai pagar a pensão de quem? É, nem podia, né? Porque tipo assim, eu não queira Tu tem um, tu tem um passivo enorme A gente ficou com passivo Como é que você parava de ficar com passivo e não dividia a dívida? Não é. tem como não é? E a gente é, vamos ficar junto E vamos, vamos refazer, vamos reconstruir Depois a gente decide, né? Depois, Depois a gente decide, decide o que faz, né? E eu acho que a, a reconstrução da empresa Foi junto com a nossa reconstrução também Como casal Como né? casal Lógico que a gente teve apoio Da empresa, de consultores De alguém que que, que direcionou Para o caminho dele também Mas pelo menos era algum caminho é, é Algum caminho era melhor do que Caminho nenhum Ou então alguma pessoa direcionando para algo Era melhor do que eu na minha opinião E ele na opinião dele né? Então precisava ter uma unidade Precisava ter um acordo, uma visão una de, Daquilo Então foi um momento que a gente se uniu em prol de algo E e Deus também abençoou muito a gente. A gente tem essa crença, essa fé muito forte. E eu tenho certeza que nós somos, assim, um milagre de Deus, né? Hoje eu creio que no nosso relacionamento ele só dá certo porque a gente tem essa fé. Então a gente teve esse o apoio da terra e o apoio espiritual. E é, e é tão lindo hoje a gente a gente perceber o quão longe a gente conseguiu chegar. Não apenas como sócios, como empresários, mas como casais, como pais. Porque... É uma história de reconstrução. E foi preciso passar por um momento de deserto, foi preciso passar por um momento de lapidação. E é importante quando a gente entende isso, que o problema, ele não é o que você vai ser para sempre, não é um, é um estado. E você pode estar ali e mudar aquele estado dependendo da, da decisão que você toma. Então, olha que interessante. Vocês... É, e quando, quer dizer, cinco anos depois, 2005 mais ou menos Foi quando você entrou na empresa Ele entrou em 2007 2007 2006 2006, 2007. 6, é 2006, empresa, 2006 é, tá Em a empresa Tá, <risos> <risos> ah, então deixa eu... Você montou em 2000 eu, tava, eu tava fora, eu tava Começou fora, a crescer mesmo. Depois que eu entrei eu... Mas você já ajudava, porque você da era financeiro Então você já ajudava já Ajudava, ela, já, né? já. ajudava sim. Com os números, você já mostrava sim, sim. algumas coisas em 2006, vocês deviam estar no auge de exportação... Sim, exatamente. Estávamos bem redondos. em tá. 2006. Aí você entrou e aí depois vocês, provavelmente vocês acabaram, quando você entrou, crescendo mais ainda, porque são duas pessoas uhum. trabalhando, né? full time ali, só que... Visões diferentes. Visões diferentes, mas eu acho que o ponto é, vocês não estavam preparados para crescer. Quando vocês dois se juntaram para fazer a empresa crescer, eu tenho certeza que a empresa explodiu. Só que justamente por essa explosão de crescimento também isso teve uma sentido. implosão de gestão, de lidar com o crescimento. Foi isso? Faz sentido isso? Faz sentido também. Faz Mas sentido. às vezes, é, eu vou falar eu assim, acho que é quem questão... trabalha muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Frase do meu avô, não sei se isso faz sentido ou não. Mas naquele momento, a gente estava tanto no operacional fazendo coisas tipo... De motorista, de, sabe? Fazendo coisas nesse nível que a gente não tinha como pensar né, na gestão. Tá. É, eu acho que o operacional ele era tão puxado que, que, que ele tirava esse tempo da gente, do pensar, do gerir, do... né. Porque vocês estavam crescendo. Exato. E geralmente a empresa cresce mais rápido que a gestão consegue uhum. suportar. Aconteceu comigo isso também. Mas é que cresceu muito rápido. Por quê? É, produto bom, perfil altamente comercial... Começa a falar com um monte de gente... Você tem um perfil comercial... Senão você não teria montado... Não teria aceitado um pedido de 20 mil peças... Com uma costureira no quintal da casa da avó... Isso é perfil comercial bruto... Hunter total... Só que a gestão, ela cresce mais devagar do que o comercial. Sim. Porque a gestão, ela é de planejamento, ela é de olhar número, ela freia quando a coisa não está validada. E o comercial não, ele é. vai para frente. É. E também tem a questão, claro, a questão eu acho que do sócio e o um casal, e tem que ter muito acordo. Tá? Tem que ter a visão, mas tem que ter acordo entre os dois. E nesse momento que a gente estava, não existia acordo. Tanto que ela queria fazer uma coisa e já... Vai, então vá. Eu não vou fazer, vai dar. Vai dar problema, mas eu vou contigo. E ainda estou sendo para tá? dar errado é. para dizer o Então, existia isso. muito isso, né? <risos> A falta no acordo, né? Entre sócios, né? Então, que tipo assim, quando acontece um problemão, não é só um fato. São vários. É, são vários. Um avião não cai por causa de um são motivo, vários. né? São vários. Mas o daí... nosso negócio foi falta de visão, falta de acordo, então... E foi um momento justamente de, de deserto que foi para aprender, né? hoje eu vejo hoje como um aprendizado, um aprendizado e um é, custou foi dolorido ainda até hoje ainda a gente tem vem carregando resquício. coisas resquícios de um passado né mas eu acho que hoje com muito mais visão com muita mais união né hoje a gente hoje eu olho sem dor nenhuma sabe sem sem dor sem acusação sem julgamento nem comigo nem com ele porque eu eu olho como gratidão Gratidão porque me forjou e forjou a ele Porque quando o negócio está no platô, está tudo muito bem A gente tende a não se desenvolver, não buscar algo Poxa, não tem nada errado, não tem dor Você busca um médico quando você vê dor, né? Naquele momento foi um, foi um momento de dor intensa e a gente vamos vamos, vamos ver o, o que que está ocasionando essa dor e vamos tratar essa dor sim. E a gente passou para um tratamento emocional, traçou, passou para um momento, um tratamento espiritual, passou para um tratamento de gestão, de profissionalismo. Então a gente pivotou Entendi. todo, pivot por conta daquilo. A gente tinha duas escolhas, que para mim não tinha escolha. Ou a gente chorava e não tinham o que fazer. Ou a gente agia com relação àquilo. Então, olha que interessante. né o, o negócio e o casal, de fato, andando muito juntos. E o negócio bem, o casal bem. O negócio mal, o casal mal. Vamos consertar o casal para consertar o negócio. E aí, de novo, começa a crescer. Hum, Foi justamente isso. E para o lugar certo. A gente pivotou isso. Vamos sair de, de, do magazine, óbvio. Né? A exportação também uhum. vamos diminuir. Vamos, vamos partir para o atacado, vamos, vamos contratar um consultor que direcione e acompanhe a gente nessa questão do atacado. Então, assim, já foi um ganho, a gente está fazendo algo que a gente se sentava uma vez por semana, parava e via faz assim, faz assim, faz assim. Tem esse processo. Então, legal. Teve um, um consultor externo para a gestão. E quem foi o consultor do casal? Deus, né? A gente teve um processo de. Mas você teve. Você começando na igreja, tivemos, com o pastor. Com... Tivemos. Tá. A gente foi, Mas já foi bem depois, não foi? Foi bem depois, né? Foi bem três depois. anos depois, né? Porque a gente achava, sinceramente, que o problema era a empresa. Então a gente só procurava questões da empresa. empresa. Então, não, o nosso problema é, é, é a empresa, então vamos para ali. É financeiro. Financeiro, é, financeiro, né? é financeiro. É financeiro, é financeiro. E aí a gente realmente fez curso, casados para sempre, a gente fez o curso para casados, assim, a gente entendeu biblicamente qual era o meu nosso papel, o meu papel dele, onde é que estava desalinhado mesmo, e a partir dali a gente mudou, né? Literalmente foi a partir dali que foi, foi a, a, a transição. E aí a gente começou a prosperar, assim... Então, peraí, eu quero explorar um pouco mais esse lugar aqui. <risos> Quer dizer, vocês estavam com a empresa em dificuldade ali em 2008, foi isso? É, 2009. 2009. 2009. É, foi em 2009 que o nosso filho nasceu. É. Nos tá, 20... então 2009, é, vocês estavam com a empresa em dificuldade, vocês estavam com visões diferentes no negócio isso. e isso causava problemas no casal. Sim. Exato. E não tinham os acordos. Uhum. Vocês olharam e falaram, bom, o problema é financeiro, a gente precisa de um consultor para consertar a empresa. Chamaram uma ajuda externa e aí ao longo de algum tempo vocês foram consertando a empresa e consertou. Consertou a empresa consertava, é. mas ainda tinha resquícios. consertava, assim. mas eu acho que ainda faltava a questão principal, evolução emocional e da mentalidade. de vocês dois, Sim. dois tá? exatamente. Tá. então tá. quer dizer, eu acho que isso foi o, a grande divergência, a grande pegada nossa, né, que a gente começou a se aprofundar mais nessa questão do emocional. Do desenvolvimento. então vocês, vocês na verdade vocês não consertaram a causa. Vocês consertaram o efeito. Uhum. tá a O financeiro sim. é o efeito. Vamos lá e vamos consertar o financeiro da empresa. Consertou a empresa, mas ainda assim a coisa não deslanchava. Por quê? Porque a causa não tinha sido resolvida. Uhum. E a causa estava na visão de vocês dois como sócios e como família. Exatamente. E como família. E, e a questão do casal... Muitas vezes tem a questão do relacionamento também, mas tem as questões individuais dele e as minhas questões individuais. Explica como assim? A gente entender o que que eu precisava desenvolver eu mesmo como André, porque assim muito fácil a gente como casal acusar um outro, olhar o defeito do outro, apontar o defeito, apontar para o outro aquilo que ele faz de errado. Mas quer dizer que eu sou perfeita? Onde que eu acho que é partir o primeiro de um olhar para dentro de mim e ele olhar para dentro dele. Ao invés da gente olhar como casal, um pro outro, sabe? Então, foi um, um auto desenvolvimento pessoal e aí cresceu o casal. É muito fácil olhar para fora porque os nossos olhos olham para fora, não uhum. para dentro, né? Muitas vezes a gente não sabe qual é o olho que olha para dentro. Uhum. Uhum. A gente sabe quais são os olhos que olham <risos> para fora, né? E, e o processo foi bem assim Foi olhar para dentro de si onde que, vocês, onde que foi a faísca de falar ah, Beleza, estamos consertando a empresa Mas pô, será que é aqui mesmo? Será que esse problema não vai ser repetido daqui a cinco anos? Onde que foi a faísca que falou? Por que, que a gente não olha para a gente também? Onde que foi? A gente já tinha feito a mudança da empresa, muda, mudado a questão do negócio todo. A gente começou a ler. foi num livro que eu li. Acho que eu fui. Ler, acho que foi alta responsabilidade. Na hora que eu li eu do, não. Do Paulo Vieira. Do, eu não concordei. Eu fiquei com muita raiva. Excelente, eu é o primeiro sintoma vida. De que alguma coisa fez sentido né? A raiva né? Eu fiquei com raiva No nível de pegar o livro atrás E dizer, eu vou provar que o problema Não sou eu Que o problema é ele Excelente. Foi esse nível isso. de raiva Grande Paulo, excelente De pegar o, de pegar o livro e, e buscar no final eu, disse, eu, eu, eu, eu vi o telefone É de Fortaleza, gente, não pode Eu ser que fosse uma editora, eu vou ligar pra lá Aí eu liguei e atendeu o Comercial 1. Comercial do Paulo Vieira. Não. E aí virou meu terapeuta. O comercial. Eu... o comercial. O Comercial. Eu fiquei amiga dele depois. Porque eu peguei isso assim: ódio. É o seguinte, eu acabei eu de ler esse mesmo. livro. E, e, e eu não concordo. Eu quero falar com essa pessoa que escreveu isso aqui. Eu não sabia quem era. Isso aí foi que ano? 2013, eu acho. 2013, 2013 o Paulo estava é. bem pequeno ainda, né? Era, bem era. pequeno. Era, pequeno. Era. era, e aí eu queria, né, dar nele. <risos> e aí foi a partir daquele momento que aí eu tive contato com, com, com esse universo. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Inteligência Emocional. E por que você chegou nesse livro? Uma, uma, uma representante, representante me uma representante. emprestou. Eu, eu disse que eu estava fazendo uma coleção baseada em um livro Um livro, né? E elas você gosta de ler? Eu gosto elas disse, pode pegar esse aqui disse, um livro. Dá uma lidinha nesse livro <risos> Talvez você precise Não, mas assim, ela acho não que falou é nesse aqui. sentido Ela, ela pegou é. um livro Um livro tão pequeno, aí eu guardei na bolsa É pequenista, tamanho vermelhinha Eu cara. guardei na bolsa e eu disse assim Gente, ficou na bolsa um tempão sem ler Um livro pequeno desse, meu Deus, não deve, né? Só que eu tinha que devolver para ela e eu disse, eu não vou devolver sem, ter sem que ler. ter o falar, né? É porque eu vou devolver, ela me emprestou e eu preciso ler. E aí foi dessa forma. Que aí eu que aí quando eu li, eu fiquei com essa raiva, liguei para lá para brigar e falei com o comercial, com o vendedor dele, como se fosse meu terapeuta. E aí ele me convidou para uma palestra, para um evento, uma palestra de 10 pessoas, a sala era desse tamanho aqui. E eu, só para ter noção do nível de comunicação que eu tinha com o Rafael, eu passei uma semana para ver como é que eu convidaria ele para ir. Porque eu não... Eu, não, agora não. Não é o melhor momento. Não, o melhor momento é agora. Como é que isso é as aqui. coisas tá é, tá é. estão tá juntas? Está junto e não junto, está. Né? Hum. E aí foi quando a gente foi, aí deu uma virada de chave gigante, porque eu jurava que eu ia levar ele para o curso, para ele mudar. E aí eu dei uma sentada e sou eu. E ele é ele Então é. a gente resolveu Todo o embasamento começou dali É, daí a partir dali eu acho que a gente começou a ter essa é. ele se envolver mais se Aprender mais ver que... Acho que tem, tem um ponto que é, é Uma frase que eu gosto muito Que é não dá para ver o rótulo estando dentro da garrafa uhum. A gente só consegue ver o rótulo do outro Mas nunca o nosso próprio uhum. Tem que ter alguém uma influência externa Para chegar para você e falar Esse é o teu rótulo Olha, o teu rótulo é assim Você fala, não é É, é assim aqui ó É assim, assado Porque você não está conseguindo ver Você tem que confiar em alguém Então daí a importância de você ter pessoas Que de fato Que você confie Pessoas que te falem qual é o teu rótulo Para que uma vez que você não consegue ver o próprio rosto, você não tem olhos para dentro, só olhos para fora. Alguém de fora tem que olhar para você e falar, ó, é isso aqui que está acontecendo. E foi isso que a tua representante fez, quando ela te deu o livro. Uhum. Foi isso que o livro fez, uhum. quando você começou a, a olhar para dentro a partir do que o livro vai encaminhando você. E foi isso que na palestra vocês enxergaram, né? E a gente tem muito, é, tanto eu quanto o Rafael, a gente tem um perfil muito fazedor, executor. A gente vai lá e faz o que tem que ser feito. né Então assim, em todo momento da nossa jornada a gente, a gente errou por fazer mas no momento que a gente teve um direcionamento para onde fazer, a gente acertava. Deu para entender aí? Sim, sim, sim. Porque, assim, a gente vai lá e faz. Então, o brinco de meu mestre mandou. Então, eu tenho que escolher os bons mestres. Meu mestre mandou, eu vou lá e faço. Tem uma frase que fala o seguinte, eu adoro frase. né? Eu vou lembrando as frases. Tem uma frase que fala, nós sabemos todas as respostas. O que a gente não sabe são as perguntas. É. Então, eu, eu, sei o, eu sei como faz, mas eu não sei o que tem que ser feito. Né? Então, é exatamente isso. De o, o que, que nós temos que fazer, porque depois a gente consegue fazer. Sim, sim. E essa foi E essa está sendo a nossa trajetória junto com você, Conrado, com Outlier, com com InMind, né? Sobre como e para onde fazer, de que forma fazer. Porque depois que a gente. Beleza, a gente restituiu o nosso casamento, restituiu o nosso emocional, restituiu a nossa empresa. Agora a gente precisa partir para um crescimento, para uma mudança. Quanto tempo levou para restituir a empresa? E quanto tempo levou para reconstituir o casal? O casal foi mais ou menos 2014, já começou, né, 2014, mas aí a gente entrou na igreja em 2016 E aí foi... Uns foi dois a três anos ali Foi sobrenatural isso é. Tá, e quanto tempo demorou a empresa? Praticamente o mesmo período O mesmo período Só que a empresa, o casal, a gente não tinha o que pagar, né? Era só resolver ali, pronto. A empresa, a gente trazia um passivo, a gente trazia um peso. É, então, embora um... a gente... Deu uns 10 anos aí de... Embora de... a gente... Empresa, mais casal. É. Deu uns 10 anos. 10 anos. E tem gente que está querendo ter resultado no mês que vem. Não, 10 anos. 10 anos para restituir a empresa e o casal, porque as duas coisas uma empresa familiar estão completamente Isso. ligadas. Exatamente. 10 anos. assim, é depois que a gente começa a entender... É, identificando cada um o seu interior, vendo o é, que eu tenho de errado e vendo as qualidades dela, a gente consegue é, ver como sócio e casal como é que a gente pode crescer junto. Tá? Porque a Andréia tem qualidades que eu não tenho. E isso é importante, porque ela é criativa. E eu não vou botar pra mim desenhar alguma coisa se assim, não sai nenhum biquíni, um né? nem açúcar, um juros. nem Número dois, mais três, é né? Horrível, horrível. <risos> então essa parte de criatividade dela faz com que a empresa e essa, como é que eu posso dizer, mais alegre, mais feliz, dá uma motivação maior dentro da empresa do que eu. Eu sou mais. mais é, eu, eu levo energia para o gym, energia. Pra... E, e é trocar a lente trocar a lente do que a gente observa, o outro. né? Ele falou das minhas qualidades e eu observo ele com a lente de Deus. Eu pedi para Deus, Senhor, que eu não enxergue o meu marido da forma do meu, da minha carne humana. Eu passei a admirar ele, porque é como se eu tivesse trocado os óculos sabe? E, e como isso para homem é importante, admi ser admirado. Fundamental. Ser Fundamental. admirado. E, talvez, e muito provavelmente eu nem admirava e nem honrava ele naquele período. Por que que você fez isso, que trouxe isso, visão errada, culpa é sua? Então, aquilo tudo... É, é sujava as lentes do que eu estava enxergando, né? E aí no momento que eu consigo ver, poxa, eu só consigo ser a Andréa, porque o Rafael é quem ele é. E muitas vezes aquilo que eu, eu estou isso. criticando dele é justamente aquilo que eu preciso para poder ser eu mesma. Eu consigo levar a vida com mais leveza. Eu apresento hoje as lives porque ele tá no, ali no back, up, back office né? Ele tá cuidando Dali de tudo Não deixa o problema chegar a mim Porque eu, eu sou o sorriso Eu sou a RP, eu sou a cara da empresa Então eu levanto o time, o time comercial O time de marketing, a criatividade Se eu não tivesse ele do meu lado Eu não tinha essa liberdade de ser, eu, de ser quem eu sou né? De ser quem eu sou Então hoje eu olho para ele Não apenas admirando Mas agradecendo E honrando E honrando Nessa é. parte da jornada que não dava certo Você acha que por você ter começado antes E depois ele ter entrado Você meio que se assumia sozinha como dona uh, Nesse período É uma, uma boa pergunta Porque aí você meio que não deixava ele fazer O que ele realmente era bom de fazer dentro da empresa E você absorvia essas relações <risos> ou Provavelmente sim, provavelmente não Era difícil eu ter começado Antes e, e, e, e ter uma outra pessoa nova Mas ele entrou justamente quando eu tinha tido meu filho então, eu estava de licença maternidade. Quando eu voltei, era, era outra empresa. Então, não é que eu não deixava... Mas, peraí, aí. Era uma outra empresa que, quando você chegou, você reconheceu a sua empresa ou parecia que era uma empresa era, que não era não, aquela que você não tinha montado? Não, era outra coisa. É, que eu acabei fazendo, pegando outros negócios. Ele né? pegou outros negócios, negócios. Então, apareceu assim. outros negócios de oportunidades, como a gente tinha negócio de magazine, outros business. E, na época, precisava, precisava, precisava fazer dinheiro. Então... Tá, então tu acabava desviando um pouco então como ela sempre quis trabalhar com moda praia eu acabei colocando outras linhas de produtos naquela época então, então não foi eu fugir que Fugiu um quis. pouco né e, e o nosso modelo de negócio naquela época era, não era bem formatado hoje o nosso modelo de negócio é moda praia só moda praia vamos ser especialista em moda praia vamos ser o perito é moda em praia, moda praia atacado, atacado. pronto então, entrega com atacado pronto entrega Representante, tinha uhum. loja de varejo tinha loja em shopping então, aquele negócio... Você diversificou, diversificou demais, né? Demais Canais, sem produtos... Gestão, <risos> sem gestão, sem gestão, né? ah, tirou foi... pra todo lado. Né? E então... aí, quando você chegou de volta e você viu que ele tinha mudado, entre aspas, o teu negócio, isso deu conflito? Foi, eu, eu me senti sem voz naquela época né? Não, não, não tinha muito o que fazer Eu simplesmente ia acompanhando Poxa, já está sendo feito, então eu tenho que fazer gente vinha uma crescente tinha... Só que é negócio Andando com um carro despencando <risos> tem, uma frase que, tem uma frase que fala Não estar doente não significa ter saúde uhum. Você pode estar, tá, você não estar tá doente, mas você está todo destruído por dentro uhum. É a mesma coisa com uma empresa Crescer não significa que você está bem. Porque dependendo de como você cresce... E, e lá na UBRIV a gente passou por isso... O Gustavo pegou essa parte... A gente estava crescendo muito... Mas a gente não estava com um modelo de fato estruturado para continuar crescendo de maneira saudável. Quando uhum. veio a pandemia, ela expôs as falhas do nosso modelo de negócio. Daí a gente teve que arrumar o um modelo para daí crescer certo. Uhum. Então é exatamente isso. Diversificou produto e diversificou canal. Sim. Então duas diversificações muito brutas, muito agressivas, né? É. E exatamente. Naquela época você não tinha. Até podia ter conhecimento, mas não aplicava, não tinha. Não tinha, acho que ter sabedoria Para lidar com essa parte emocional E principalmente, que é uma coisa hoje Que eu, questão pessoal né E, questão, e como que de... Você, porque ela é, Ela encontrou o livro E ela foi para a palestra e ela te levou Na palestra foi onde você Onde abriu a tua mente você falou... Nossa, cara, tem alguma coisa aqui. Eu acho que a gente cresceu junto. A, a, a, no, a nossa... O que a gente pode aprender como casal é que... Quando a gente começou a crescer e buscar... Nós fomos dois, nós dois juntos buscar conhecimento. Tá bom. Não foi ela não bem foi, na frente não, depois de você? nós dois. Legal. Pra isso a gente vê como casal... Hoje até que a gente é vida de casais... algum, Como é importante o casal ir junto. Não adianta só ela ou só eu. Aí eu vou buscar... Ela até fica... adianta, mas adianta, não mas não sofre mais, né? Tipo assim, o crescimento vai demorar. Né? Eu acho que a gente consegue acelerar mais fácil quando os dois estão juntos, na mesma, na mesma visão, na mesma linha, no mesmo conhecimento. Né? Eu acho que a gente conseguiu ter um pulo maior, tanto que a gente veio para, nós ah, vemos juntos. Né? Tem uma frase que fala quando um não quer, dois não brigam, né? Nesse caso é, quando um não quer, ele pensa melhor para ver se ele não tem que ir mesmo. <risos> <risos> E, e, e é, foi tudo tá, tu tão alinhado que até a vinda para o Outlier e para o 8Pays foi a mesma coisa. foi Vamos só explicar para quem está escutando a gente. Ah. Outlier é um programa de uma, de uma consultoria que a gente tem um acompanhamento, que o consultor acompanha o cliente para implementar um método. E o 8Pays é um evento que a gente tem de três dias que chama Imersão 8 tá Então é um evento de marketing e vendas. Então, vocês foram para o 8 vocês foram Legacy também. Não. Não foram leves, tá. Vocês entraram direto do Outlier. Não, eu sou direto do Outlier, porque tá já bom. entramos no período da pandemia. Verdade, verdade, verdade. Vocês entraram em tem... junho, né? Foi é, a turma 1 que foi lá. Foi a entrava, primeira, primeira né? turma 1, online 1. do 8P, né? na, dentro dos nove públicos, naquela tá bom. configuração. Junho de 2020. Anos. 2020 anos, né? Dois anos. anos, é isso aí. Quase três anos já, né? 2. Então, então vamos lá, a gente está falando de 2020, vocês tiveram dificuldade em 2009, daí vocês demoraram aqueles 10 anos ali para você acertar a empresa e vocês, uhum. e daí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, você já estava com a empresa estruturada de novo? Já estava tudo ok, né? até certo ponto estava sim, tava. bem melhor, mas, e, e, mas aí a gente já estava num outro momento de cabeça e de casal para enfrentar o problema. A gente já tinha vivido, a gente olhou um para o outro e disse, a gente já passou por problema pior sozinho. Agora está todo mundo passando pelo mesmo problema Verdade <risos> é exatamente isso está então, gente... ruim para a gente, tá ruim para todo mundo Está ruim para todo mundo <risos> A gente já enfrentou problemas muito piores Quando só a gente, né? E sem fora circunstâncias Agora com aquilo que aqu, Aquilo nos fortaleceu Aquilo que não mata nos fortalece Aquilo nos fortaleceu para aquele momento A gente, de verdade, acho que talvez A gente tenha ficado, entre aspas, desesperadinho Assim, foi pouco tempo Porque a gente não podia ficar é, mas tem uma outra coisa também Vocês estavam juntos como casal E vocês tinham construído isso Porque uhum. se não fosse O problema de 2009 Exato Vocês Exato. não aguentariam o problema de 2020 Sim. Exatamente. Por isso que eu tenho ah. gratidão pelo que a gente passou tá sentido. É muito grato Porque a gente só enfrentou 2020 Porque a gente já tinha uma couraça né? isso. Já, Vocês se fortaleceram como tava, casal e sócios Já estava fortalecido Então a gente só fez e só seguiu o modelo Vamos ficar juntos Vamos pedir resposta, vamos pedir oração e a gente está protegido. E é isso que vai acontecer. E o que, é que a gente pode fazer, porque assim, antes a gente dizia que não conseguia fazer gestão porque não conseguia parar. Agora a gente parou, então é a oportunidade, pararam para a gente. Então aquilo que a gente não conseguia fazer é nossa obrigação fazer agora. Então, como é que eu vou fazer agora? Cinco horas da manhã eu acordo, 5 horas da manhã vou meditar, vou ler um livro, to, todos os livros de riqueza eu li naquele ano. Tipo, Mente Milionária, Segredo de Ficar Rico, tudo. O que, <risos> é, pensa em riqueza, tudo que te falava disso, eu fui fortalecer nossa mentalidade financeira. Então, eu li aqui, lia, meditava, fazia uma caminhada no condomínio, voltava e começava, e, e, e me exercitava. E na, na varanda Engraçado que foi também, na, eu acho que um, uns, dois, três meses antes Teve em Fortaleza Dando uma palestra lá Nossa, nem lembro Dois, três meses antes de. 2019 2019, 2019 tá. você teve lá E na época a gente estava naquele negócio de abre, abre loja, fecha loja Será que é melhor abrir outra loja? E eu conversei contigo alguma coisa, me passou um pouco Você tu... foi nesse evento, é isso? Eu Vamos. fui, nós conversamos com você Tá lá, bom Tá ele até também falou, ó, busque outros o comercial interno, alguma coisa. Foi não, com o tá... Ramon o um evento? Não. Não, foi lá na, no não. Marina, no, no Hotel Marina Parque, é num hotel. Foi na... pelo Sebrae, eu Isso. acho. Isso tá, tá bom, foi pelo Sebrae. Eu lembro, eu lembro. Ah. Eu lembro. Tá vazio o evento também, tava tá bem pô, vazio. É, tinha pouca gente. Eu mas, lembro, eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu lembro, na época eu lembro. que o CIN de Confecções estava começando, que eu até faço parte já, da FIEC, o de Confecções de Fortaleza, está começando a resgatar a, o sindicato, sindicato, né? Agora tá mais forte. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. E daí, até tu me falou: não, vai para o comercial. Esquece loja. Tu falou alguma coisa para mim naquela época, né? Primeira coisa que aconteceu na pandemia. A gente estava na dúvida se fechava uma loja a loja ou não. Vamos fechar uma fechamos, loja. Fechamos, fechamos uma loja, então, felizes. André, a Andréa ficava. Naquela época nós estávamos com três lojas, né? A Andréia ficou em casa e eu fui trabalhar. Né? Ele... Então, então, peraí. Antes da pandemia, 2019, vocês estavam com três lojas, três lojas. vendendo para consumidor final. Atacado. Atacado, atacado. Loja, atacada. loja atacada. É. Tá bom. Atacado. Então, três lojas de atacado. Vocês estavam com a empresa já estabilizada de novo. Sim. E por que vocês foram lá na, na minha palestra? Nós já te conhecíamos, né? Tá. tá. Então... É, como eu também faço parte da Sebrae eu ouvi esse convite daí a gente acabou tá bom eu vamos achar. lá vamos, vamos ver né vamos ver isso. o que, ah. que, que tem lá porque como a gente já seguia o Paulo há bastante tempo é. ah. a gente e o Rafael vocês. Rafael Galdino não sei se sim Rafael é então sempre falava de ti sempre falou muito de você né tá bom legal isso vamos lá e naquela época tu falou alguma coisa eu fui conversar contigo a respeito ah sei que vale a pena abrir a loja tudo Aí, olha concentra mais no comercial interno é. É, é, foi onde ele, CAC, é, então que onde ele falou de caqui Onde falou sobre O aluguel da loja o investimento Que você faz para atrair o cliente novo Então é, é para fazer Essa questão do ROI, o cálculo do ROI né? Pega esse dinheiro, coloca em esse lead dinheiro, né? Coloca em lead e traz, não precisa ter outra loja foi, foi a primeira vez que a gente Teve essa sementinha, foi naquela palestra Com essa sementinha ali Plantada, a gente ainda Tinha a resistência de fechar uma das lojas Na pandemia já foi a desculpa perfeita A gente fechou uma das lojas e passou a assistir, é, como parte do, meu, do nosso ritual matinal, entrou, eu terminava o ritual às oito, oito e oito, começava a sua live. Isso. Então, ficava justamente isso, eu, eu fazia a leitura, a oração, a caminhada, a meditação e a sua live. E a sua live E aí sempre, o que, que era legal Eu lia o livro e a gente saía para caminhar no condomínio E a gente discutia as coisas do livro Conversava sobre o livro eu tava lendo o Napoleão Rio Qual o livro? Qual ah, o livro que vocês estavam lendo É o livro tá. que tava do momento O livro tá. do momento era o Napoleão Rio Pensa e Riqueza E ele falava de Mastermind E ele falava E a gente foi caminhar de mais Mas amor Onde é que a gente vai encontrar um grupo assim? Porque... Mastermind, vamos entender o que é o Mastermind <risos> Vamos explicar para quem está escutando a gente O wow. Mastermind <risos> é um grupo de empresários, por exemplo Que se reúnem para trocarem experiências e um ajudar o outro Então isso é, um master, é a mente mestra, né? um Mastermind tá? Então vocês estavam lendo livro e Isso aí, antes de, antes de entrar na imersão isso. Antes disso Ai, Deus, A gente estava ah, lendo um livro 2019 isso aí 2020 já. 2020 já isso já, tá. já na pandemia mesmo Já estava na pandemia tava Ah, no... que você estava lendo os livros de e riqueza Estava lendo os livros Tá bom E aí o Napoleon Rio tinha um capítulo específico sobre é primeiro, né? é. Acho é Que é o, o primeiro, né? Cara... É, é, o, primeiro é, o, é o primeiro capítulo É o primeiro capítulo Eu, a gente, racionalmente A gente foi caminhar E a gente começou a, a, a, a colocar na cabeça As pessoas que a gente conhecia Nosso ciclo de amigos Quem podia ser o nosso Mastermind, né? E não vinha ninguém Não vinha né? depois da, cam da caminhada é, e eu acho que eu nunca falei isso pra você eu nunca falei isso nem pra ninguém quando eu digo que vocês foram resposta de oração foi porque eu estava lembra, tá tudo conectado né então na hora que eu, que eu li o livro e aí eu fiz a caminhada que eu voltava que eu ia meditar veio a imagem, veio a tua imagem mesmo e eu, talvez por estar ligado eu estar assistindo as lives e aí casou tudo, você não precisava de pitch o pit veio de Deus. <risos> Pete divino. Pitch poderoso. Você não precisava. É. Já, já sabia onde que era. Já sabia o que, é que a gente precisava fazer. E aí a gente assistiu. Eu tinha um caderno. A gente tem um caderno só das, das, lives, das lives de 8 e 8. Porque a gente fazia as 8 e 8 e de noite, tava, de noite a gente via quando eu voltava para casa. Isso. Só é. das lives. Isso, olha o que foi a... a a fortaleza de uma pandemia. Eu não queria saber se abria loja, se não abria loja, se eu não entrava, se tinha que usar máscara, se tinha que... Não entrei em, em guerra que não era minha, eu não entrei. A gente assumiu a nossa guerra. Né? as nossas lutas, a gente, aquilo que a gente tinha controle a gente assumiu. Muito bom isso em guerra que não era minha eu não entrei, a gente assumiu as nossas guerras, aquilo que a gente tinha controle a gente assumiu achei muito bom isso, porque muitas vezes o, o empresário seja o casal ou não ele entra em guerras que não são deles, que ele não tem a mínima condição de mudar, que ele põe uma opinião e a opinião da maioria prevaleceu e é isso aí, e vamos tocar. E o cara não consegue voltar pro prumo. Ele não consegue voltar para as batalhas que são dele, que ele tem que vencer aquele dia a dia dele lá. Uhum. Exatamente isso. Se usa máscara, se não usa máscara, eu não opino, não dá. Eu não tenho controle sobre isso. Mas eu tenho controle sobre a minha empresa, que está aqui no meio desse uhum. tiroteio aqui. Exatamente isso. E nessa, né, a gente deu do oito, da, das lives, a gente foi logo para... Assim que você falou, vai ter o 8Ps online, vamos entrar. Estamos lá e não, é, e não existe o conflito. 8Ps é um evento que eu faço de três dias, que era presencial e que, obviamente, na pandemia, eu fiz online. Isso daí, que foi em junho que eu fiz, né? Isso. E aí a gente já estava total de acordo. É quando filme, era... quando Sabe quando, quando flui? Tá, vamos fazer... Pra... É nem, foi nem passo de fé A gente sabia que precisava fazer aquilo Aquelas lives ajudaram muito a gente. É. É muita gente, foi, a gente pra... foi muito bom Nossa, foi muito no meio bom. daquela aquela pandemia Aquele início maluco Ninguém sabia o que estava acontecendo Nem eu sabia <risos> Ninguém sabia, não tinha resposta para nada e... A nossa perspectiva era voltar em agosto, agosto né? Um agosto, assim. exatamente. Até agosto esse negócio volta. Em um, um dado momento eu falei, gente, eu acho que não volta. Acho que não volta até, até agosto, agosto. Né? Meio desesperadão mesmo, mas enfim, a gente viveu dessa forma. A gente viveu se fortalecendo, a gente viveu fazendo aquilo que estava no nosso controle. E aí a gente, quando assistiu as tuas aulas, eu lembro que... A... Tem um dado assim numérico, né? Que a gente não está falando de número, mas a gente tinha vendido em, ma em março, foi abril, 5 mil, não, reais. É, cinco mil reais. E quanto é. vocês vendiam antes, na média? R$ 300, 300 mil. 20, né? mil, quando chegou a pandemia, vocês foram para 5, 5 mil. 5 mil, 5, o outro passou para 13 e o outro foi 19. Aí foi crescente. Aí à medida que a gente entrou. Mas ainda assim, tava longe. Ainda ah, assim, tava longe. Bem longe. longe. E aí... Desesperador. Foi. E aí... A gente foi de 5 a novembro. Eu dizer, foi de 5 a 500 mil em novembro. Quer dizer, em março, abril, vocês fizeram ali 5, 10 naquele períodozinho... Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro Sete meses depois, vocês mais do que dobraram o resultado que vocês tinham antes da pandemia uhum. Exato Muito bom muito E era engraçado bom. quando eu digo que brinco de meu mestre mandou E a gente precisa escolher bem os mestres, né? Na hora que a gente estava assistindo ali... E, e as lives. As lives e a, a, a, a gente entrou no 8Ps e aí aderiu à consultoria do Alt-Lag. Que eram as aulas tá. de manhã, né? Que tá. eram as aulas pela manhã. Que tinha aulas sábado e domingo, inclusive, e, né? Inclusive. Depois o pessoal falou, Conrado, dá uma maneirada. <risos> mas é que lá, mas, mas, mas lá foi importante, Conrado. É, isso aí, segunda e terça-noite. Foi noite. importante que lá, é, aquelas né? aulas... Ali, sabia, né? Porque é. lá foi uma, um fato de todo mundo estar tá se ajudando a sentir Sabe aquela isso, coisa Foi Uma energia... E tu não baixava a bola, não deixava ninguém bater... Bat, Bom, vamos para cima, para cima. Aqui que a gente vai construir o castelo. É aqui, é aqui. É tá, eu acho que isso aí, pra gente, para todo mundo, eu acho que sentiu uma, uma força ali. Tá? Época... Gratidão a ti pelo, pelo pela, seu, entrega, pela entrega. Né? Porque tu sempre entregou muito. E tá é que eu acho que ele, quem não viveu também, acho que hoje, isso é quando a gente contava, conta para as pessoas que não estavam, né, Conrado? A gente vê, nossa, de segunda a segunda, mas por que, né? Sábado e domingo. Mas lá na época, de acho que o Conrado tinha muita força de, eu vou entregar o máximo porque eles estão precisando. Que foi a questão é. do Legacy, das lives também, que Exato. a gente manteve. E tinha uma outra coisa também. Eu também tava precisando. É. <risos> Porque eu me alimento disso, né? isso que eu gosto de fazer, eu tinha que fazer o máximo possível aquilo que eu gosto. Né? Porque estava hum. muito difícil. Então, eu também estava precisando entregar a aula de segunda a segunda. E se tiver alguém para assistir, vamos entregar. <risos> e se não tiver, vamos continuar entregando mesmo. Vai aparecer alguém no meio, né? E literalmente, eu, eu vejo aqui o Believe. A gente acreditou. A gente acreditou literalmente. Então, se você dissesse... Faz uma live que vai dar certo. A gente ia lá e fazia. Faz um VIP, VIP que vai... A gente ia lá e fazia. O que era proposto, a gente acreditava. Se é pra dar certo, a gente via acontecer com outra pessoa, a gente ia lá e fazia. O... Tanto que... Não sei quem foi que me falou. Acho que foi... Não sei se foi tu, Gustavo, que falou assim... Nossa, mas vocês venderam biquíni com as praias fechadas. E, e, e, e na época de pandemia tanto... E eu... Vale, e era difícil assim. Eu não assimilei que era impossível, sabe? Sem saber que era impossível, ela foi lá e fez. Simplesmente, o a gente acreditou. Não, tem gente a gente que acreditava... O pequeno é usado só na praia, né? É usado Sim, na piscina é piscina. também, né? Eu não sei o que foi. E nem todas as praias fecharam, né? No Rio de Janeiro, as praias não fecharam. É, mas lá no Nordeste fechou tudo. Lá fechou tudo, ah, fechou né? Tudo. É, ah, fechou é, bastante, é. mas a gente acabou Usando estratégias para vender nos condomínios Enfim A gente fez o que podia E aí é, é aí onde está a chave A nossa segunda chave de crescimento Que é onde a gente vem buscando agora É como a gente faz muitas coisas E vai lá e faz A gente vai agora procedimentar E focar naquilo que está dando certo Ver o processo direitinho Analisar e analisar Acho que era é a parte de analisar, porque fazer a gente faz Agora, fazer o quê? E de que forma mais eficiente, de que forma mais... Eu acho que aí pode ser que esteja, assim... Um ah, ponto da virada, né? Um, um outro... Mais um, um, mais um, mais um, ponto, um... Um novo ponto, um, né? Um, um novo ponto, um ponto, um novo ponto nova estação, de virada. Uma nova estação. Um novo ponto de virada. É. Porque, quer não queira, bom. a... O nossa imersão contigo nos trouxe uma clareza, uma certeza de um caminho. Né? Um caminho que é o que a gente já imaginava, mas como fazer sem um direcionamento correto? Acho que é, a tua mentoria nos trouxe essa, essa clareza, esse aprimoramento de, de teu livro, a questão e principalmente agora nesse momento de essa mudança um pouco que tu está fazendo, eu acho que, no do, do, do, do, do Outlier. De trazer posso mais gestão falar financeiro. De trazer mais a é, gestão. O Outlier hoje tá. é um programa de gestão. Certo. Né? Então, é com, isso. Com ênfase em marketing e é. venda, mas é gestão. Mas eu acho que isso está sendo um ponto importantíssimo para o um empresário. Tá? Porque ah, vender, vender até é fácil. Né? O problema é, é fazer a gestão. Né? É ter lucro, né? É ter lucro, né? É Se nem aí. tu falar, eu vendia lá em 2007, 2020 vendia, mas o lucro zero. Hum muito pelo contrário cavando poço né que às vezes se tu vende ainda fica cavando poço né? é, a estrutura fixa fica muito grande né é. daí quanto mais você vende maior é o custo fixo então, e você não tem lucro tá. você está num risco operacional tá. gigante então essa gestão hoje que da maneira que você está fazendo eu acho está dando uma clareza maior né tá eu acredito e a gente acredita muito exatamente na, na questão da jornada né a gente está te seguindo há é, um tempão e e beber da mesma fonte, né? da questão de aprimorar mais o conhecimento né? do que está trazendo de informação, isso que eu acho que a gente consegue percorrer e ter um planejamento melhor para o futuro. Né? Muito tá. bom. E o que, que vocês diriam para os casais que estão escutando a gente, que são donos de negócios, sócios e casal também? Que que Vou começar com você, André, o que, que você diria para essa pessoa? <risos> Que tá lá, tá, é. tá nas lutas que vocês já tiveram e tá, tá lá, tá na luta atual. Que não importa, assim, a circunstância, a guerra, o deserto, o que estiver apresentando, né? Eu acho que o olhar para, Assim como a gente tem uma visão de futuro de empresa, é importante que a gente tenha uma visão de futuro também como família e como casal enxergar não aquilo que a gente vê palpável, real, mas aquilo que é impossível, que, que Deus mostra, sabe? Deu, Deus mostrou pra mim um, um marido que talvez eu olhasse pra trás e não achasse que eu enxergasse. Talvez outras pessoas enxergassem e eu, na, na vivência do problema, eu não estava enxergando. Então assim, quando você passa essa prova, vale muito a pena. Porque não tem nada, sinceramente, nada melhor do que ter uma pessoa do teu lado que te apoia, que tá junto, pra te levantar, pra, pra viver as batalhas. Você não precisa ter uma batalha dentro do casamento, porque já existem outras batalhas pra viver. Muitas. Né? E aí não existe nada melhor do que ter uma pessoa do lado pra poder estar tá vivendo isso. Não só vivendo, a, a, a, te ajudando nas batalhas, mas estar tá usufruindo também aquilo, aquilo que vem de bom, né? Pra estar tá curtindo os momentos bons, porque a vida não é feita de lutas apenas, né? Então. Olha, olha mesmo assim, eu posso estar passando agora por uma guerra, eu posso estar passando agora por um deserto, mas vale a pena o que, que, que eu preciso me transformar, qual a mulher que eu preciso me transformar para merecer um relacionamento futuro dessa forma, qual o homem que eu preciso me transformar para merecer essa mulher. Né? Eu acredito que é isso. Muito bom. Você, Rafael. uma pergunta só Sim. aí para André também, depois para o Rafael. Não dá para separar, né, essa só relação sócio-empresa e casal. Elas andam juntas e acho que não dá, né, Conrado? Não tem como separar porque são é, é o ser humano, né? Não é um ser humano metade empresário, metade é marido ou mulher. Não, é tudo junto, né? Uhum. Não tem como separar. Né? Tem algum conselho aí na noite? Como tu falou, eu acho que a questão de para casal e sócio, eu acho que tem que buscar sempre um crescimento os dois, né? Os dois tem que estar buscando um crescimento sempre. É, acordo jo... visão única. É acordo visão, principalmente tem que ter uma parte espiritual, tem que ter Deus no casamento. Não tem como hoje viver, eu não vejo um casamento sem Deus, tá? Não existe. Para mim o que eu aprendi, é, nosso... é, é, é, é, é o que eu penso, né? Uhum e a questão da jornada de o um casal tá num, tá numa visão é, junto eu eu tô pensando no que você falou eu, eu eu discordo porque existem outros arranjos inclusive de outros países de outras religiões de outros né, que que não existe a crença em Deus uhum. mas existe a crença no casal sim, sim. Uhum. eu acho que é, Talvez Deus se expresse de diversas formas Mas A principal coisa é ter que acreditar No próprio casal Sim. O próprio casal é um, é um terceiro elemento né? Então Porque existem muitas religiões né? Existem muitas, muitas pessoas né? Não, perfeito, mas Muitas ele tá crenças falando... né? eu, eu, eu, Ele está falando para vocês, da nossa está falando é nossa okay. é okay. Do nosso, nosso crescimento Que o casal quando tiver visão E tiver disposto A estar junto para crescer Tá? Independente das barras que Tiverem, vai acontecer né? Mas eu acho que ter visão, acordo União e foco né E procurar Pessoas para te Dar uma sabedoria, eu acho que a gente precisa de conselheiros O casal, o sócio Precisa de conselheiros Isso eu acho que é fundamental Você não pode estar vivendo é, Sem estar com pessoas sábias do teu lado tá? E o que, eu... que é sabedoria Para você? Sabedoria Pessoas que tiveram um bom resultado Em determinados segmentos Alguma coisa Uma pessoa boa financeira Um bom financeiro Eu vou pegar aquela pessoa Que é bom financeiro Eu vou aprender com ele tá? Aplicou um conhecimento Aplicou um conhecimento Tá, tá. Eu acho que isso é fundamental nem Eu não posso estar Pegando exemplo De uma pessoa que não é casado eu Vou pegar exemplo exemplo Sim. Não tem Então acho ter que isso Pode teoria Mas teoria, não tem a prática, prática. Né? Então acho que a gente é Buscar essa sabedoria sempre e pessoas que está bem relacionado está num ecossistema correto eu tá. entendo mas eu vou te perguntar assim eu sou o cara das perguntas chatas <risos> né é, muita gente busca no conselho para o casamento por exemplo um, uma pessoa religiosa Seja um padre, seja um pastor, etc E não necessariamente se a pessoa é casada Quando a gente fala na igreja católica, por exemplo uhum. O padre não é casado, uhum. mas ele aconselha O casamento Então eu, eu concordo com você na questão De que a pessoa é, Quando você pega alguém que tem A experiência naquilo de fato, você vai Beber da experiência do outro Só que ao mesmo tempo Uma coisa que eu acredito é que A experiência de uma pessoa mostra O caminho que ela trilhou Sim, sim Então ela tem experiência no caminho dela Então se alguém chegar para mim e falar assim, Conrado, Que tipo de empresa que eu monto? Monto uma empresa de educação Ah, eu quero montar um açougue Hum, sei não, será? Porque eu não tenho açougue Eu não tenho a mesma ideia de como é que toca um açougue né? Mas a empresa de educação eu sei que funciona Só que existe um, um nível além disso que vai além da experiência Que eu não sei se... Por isso que eu perguntei o que, que para você é sabedoria Eu não sei se você definir a sabedoria Porque existe é, a teoria Existe o conhecimento prático E existe uma outra coisa que eu chamo de sabedoria Que talvez seja uma visão Que não necessariamente é só o caminho que ele trilhou Mas é olhar para os outros caminhos entender qual é a base Daquilo dali e Por isso que eu, eu não sei Eu não sei se eu consigo definir o que é sabedoria uhum. Muitos falam que é, a pessoa burra não aprende nem com os próprios erros A pessoa inteligente aprende com os próprios erros E o sábio aprende com os erros dos Nossa. outros uhum. É a pessoa que não precisa passar pela coisa para aprender Ela olha e fala, Agora, não, isso perfeito. daí... Isso aí eu não vou viver, né? É eu isso aí né? uhum. Mas eu concordo que é procurar uma pessoa sábia Mas como definir a pessoa sábia, uhum. que é o ponto, né? Como escolher o conselheiro? Como que você escolhe de quem você vai ouvir conselhos? Então, na verdade, esse é o ponto principal, né? Como escolher o conselheiro. Eu acho que tem não apenas a semente que você vai pegar, mas o terreno que você tem dentro de você, sabe? Porque muitas vezes você tem quem te aconselha, mas como é que você recebe? Porque tem gente que até faz outras interpretações de acordo com as crenças internas, uma série de coisas. Então, também eu acho que eu preciso... É... Não apenas ouvir, mas me preparar. Como é como é que eu vou ouvir isso, né? Como é que eu vou ouvir, como é que eu vou assimilar, como é que eu vou... A sabedoria está até em você, em você aplicar aquilo que você escutou, entendendo as suas qualidades, entendendo as suas deficiências, entendendo onde é que o calo aperta, entendendo os teus gatilhos. Eu acho que passa por um processo de autoconhecimento tão grande, essa questão do... do até entender perfil comportamental. É isso aí. Porque para... <risos> Para você receber a semente, você tem que estar com o solo fértil, né? Exato. O Enquanto o teu preparar. solo estiver fértil, psh, qualquer semente qual é? que cair lá uhum. não vai germinar nada, não né? Vai. E a única pessoa que cuida do teu solo é você mesmo. Sei. Isso. Então, ah. quando a gente cuida da gente mesmo, né? Cuida do nosso emocional, tem um autodesenvolvimento, um autoconhecimento, entende um pouco da tua história, sabe? Aquilo que... onde é que o calaperta aperta mesmo, é, você consegue até discernir quem é que vai ser esse é, esse conselheiro o que é que vai o que é que vai fazer sentido o que é que não faz porque tem coisas que eu sei que que pode funcionar muito bem para um tipo de mulher mas para mim se chegar para mim vai são diferentes valores. É, é. é, é. tem match talvez, né? Porque o conselheiro ali a gente tem várias pessoas no marketing e vendas, mas vocês escolheram o conrado para seguir esse. Eu acho que é. pode ter a mesma linha ali. Tipo. É, acho que tem a ver com os valores. Os, também, valores, né? tem os um, valores. Tem um match ali. Os pesam muito. É, né? né? Tem que dar match é. nos valores principalmente, né? Para daí dar match no uhum. conhecimento, né? Uhum. Para daí ouvir, né? É, talvez a sabedoria tenha alguma coisa a ver com a conexão de valores também, né? Tipo, eu vou escolher um conselheiro que é sábio porque ele deu certo, ele aconselha outras pessoas que dão certo e ele tem os uhum. mesmos os valores, valores de que eu. Uhum. Ah, acho que essa, esse talvez seja um bom critério para a escolha do conselheiro. né? Uhum. Agora, para você entender quais são os valores da outra pessoa, primeiro você tem que realmente entender quem a pessoa é, ouvir a pessoa e ver quais são as opiniões e como é que ela se expressa, né? o que opiniões ela expressa. É e está disposto a confiar, inclusive no casal, né? porque confiar é uma dificuldade, porque todo mundo já sofreu a, a traição em alguma área da vida, em algum momento, e aí confiar, né? você colocar a sua confiança, ali, colocar o teu coração naquele lugar ali, talvez seja a maior dificuldade, você só consegue fazer isso se você sabe quem você é. Se você coloca, a pessoa te trai Você tem medo da traição E você não sabe quem você é, você fica sem solo Porque você nem sabe quem é a pessoa E agora você também não sabe quem é você né uhum. Então você acaba ficando muito na incerteza Muito bom Então o ponto aqui é o conselheiro né Eu acho, eu acho tá. importante tá. Eu acho muito que bom. ajuda Ajuda bastante muito tá. bom. Em todas as áreas, eu acho, né? Se tu vai pensar, uma, é importante ter uma pessoa para você ter uma inspiração, um coisa que pode te ajudar a se desenvolver, tá? Porque como empresário, como sócio, precisamos se desenvolver sempre. Tem que estar sempre em crescimento, tanto espiritual como emocional e principalmente profissional, né? Tá? Eu acho que isso é o que eu penso. Legal. Muito bom. Obrigado mesmo. Adorei estar tá aqui. Obrigada pela oportunidade. Adorei também conversar com vocês. Aprendo muito. <risos> em cada, cada conversa dessa eu aprendo demais. E porque são experiências de vida muito diferentes, né? E você aprende, eu tento ser sábio, né? Aprender com o outro, né? <risos> eu tento, né? Eu faço um esforço muito grande. Sim. Aprender com o erro do outro, aprender com o acerto do outro. Muito bom. Qual vai ser o nome desse podcast, verdade? É sério? Até tem o nome. É mesmo. o título, né? Disso, é o título? Como é que vai ser? Família, casal, empresa... Como empreender em casal. Já foi outra coisa: como empreender? Como dar, fazer a sociedade <risos> dar certo, como empreender é, em casal. Eu é, acho que é bacana. Como empreender em casal. para quem tá escutando a gente, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter estado com a gente até aqui. Até a próxima.